Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe e se você abriu esse vídeo aqui, meu querido, eu tenho certeza que você quer muito saber se o Gel funciona ou não. Eu vou abrir a caixa preta aqui e eu vou dizer como o Gel não vai funcionar em você. Eu vou ser bem direto ao ponto aqui. Gel ele funciona. Ele funciona com certeza porque ele está sendo estão vendido no Brasil hoje, né? com certeza as pessoas não estariam comprando de bobo, elas estão tendo verdadeiros resultados com ele, mas muitas pessoas também que compram o Libid Gel não tem resultado nenhum, simplesmente por uma ocasião. Se você tiver o desejo de comprar o Libid Gel e acreditar que só pelo fato de estar comprando você já vai ter o resultado que ele promete, de ter um aumento de 5 ou 7 centímetros, talvez até 10, dependendo do período em que você utilizar o Libidigel e também do seu organismo, cara, pode tirar o cavalinho da chuva. Não é só comprar o Libidigel que você vai ter o resultado. Não é só comprando o Libidigel que você vai ter acesso ao resultado dele. Se você quiser ter um resultado verdadeiro e potente, cara, como eu tive 4 semanas, 5 centímetros, é muito. Se você quiser ter esse resultado, você tem que ser metódico, usar todo dia. Sabe, no site oficial deles, que eu deixei até aqui na descrição, no primeiro comentário, eles mostram claramente que a promessa deles é ter esses resultados se você usar e fizer o tratamento corretamente. Não erra nenhuma vez, cara, e soluciona esse problema que possivelmente está te trazendo um transtorno há tanto tempo. Libid funciona. O site oficial tá aqui para que você possa comprar e resolver rápido esse problema. Só que, de verdade, conselho de amigo aqui para você. Use corretamente. Use todo dia. Aí você vai ter o resultado que você espera. E cara, só bons momentos para lembrar daqui para frente. Tá certo? Forte abraço.